Eu acho que falta, se calhar, sobretudo identidade. Eu acho não interessa. Uh, ia dizer... yeah. não interessa. Falta uh, <risos> identidade. Uh, eu acho que um, há muito... mas isso, isto, até nem, isto até nem é só para o hip-hop. Um, mas, mas pronto, restringindo ao hip-hop. Um, nós... V... eu ouço todos os rappers, entre aspas, todos. Não quero dizer todos, mas muitos rappers a fazer coisas que, entre aspas, já existem. E, aliás, no fundo, toda a gente faz coisas que já existem, mas é, é muito... Está muito colado a certas sonoridades, a certas uh, modas, e acho que não há aquela vontade de fazer algo diferente e, e, e de arriscar. Clampada! Clampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Mas antes de apresentar os meus convidados, quero agradecer à Wishweb Consulting e à Boho Chic por este cenário maravilhoso, assim mais minimalista, mais fresh. Faz lembrar as primeiras duas temporadas que nós tivemos aqui. É verdade, nós estamos oficialmente na sétima temporada. No final de um ano estamos na quadrigésima, por exemplo. Talvez. Uh, aqui como é, eu... Ah, já ia apresentar, já estou adiantado. Sabem isto o que que é? Isto é a falta de Red Bull, que é um dos nossos apoios esta temporada. É verdade. Também quero agradecer à Barreirinha Bar Café, Diário de Notícias, Antena 3, à Tulipa, que nos proporciona todo este ambiente mais tropical. E também quero agradecer a esta temporada à Trap, Trap Music Bar. E temos ali, vocês estão a ver estes sonzinhos, temos ali o hino. Temos ali o hino a fazer as suas magias, que... E será através dessa magia, destes líquidos todos uh, XPTO, que nos fará ter uma conversa muito, mas muito mais descontraída. E descontraídos são os meus convidados que usam muito as suas cordas vocais. Temos dois Pedros. E vou começar por Pedro Fernandes, also known as dropé, rapper, beatmaker e, acima de tudo, músico. Opa! Opa! Make some noise, mas não façam noise para. <risos> já houve ali um nós ali atrás mas não há problema. é pá mas vamos fazer isto como deve ser Pedro Fernandes dropé yeah. Obrigado, yeah, obrigado, yeah yeah yeah yeah, yeah. Obrigado. yeah, yeah, yeah. e o outro Pedro do outro canto do ringue. não não isto não vai haver aqui uma battle nem nada que se pareça Pedro Campos também conhecido por Mix Effects beatboxer cantor também cantor host e juiz de alguns eventos relacionados com beatbox e, musica, acima de tudo, artista e músico, não é? Uh! Yeah. Artista e músico, como se músico não fosse artista. Enfim, já estou aqui a falhar. Não, já não, estou aqui não, a não. Falhar. não é a mesma coisa. Não há a mesma coisa? Não, não. o artista tem uma identidade. O músico pode ser simplesmente um tocador, não é? Exatamente. É. Performance. Muito bem dito. Portanto, há diferenças. Bem dito, André, bem dito. Muito obrigado por terem aceito estarem aqui comigo, na banheira. Na banheira. A banheira está de volta ao relampada é verdade. Nice. Portanto, temos dois homens na banheira, oh, meu Deus. que é uma coisa que pode ser interpretada de uma má forma, principalmente para as pessoas que estão a ouvir no Spotify apenas áudio. Mas acreditem, temos uma banheira no estúdio. Temos uma sem banheira água no estúdio. e sem espuma. É verdade, é verdade. A minha primeira pergunta, e atenção que, logicamente, isto é uma, uma conversa que vamos aqui ter, mas para dar início à nossa conversa, Ouve-se muito falar dos bifes e não é... Não estamos a falar de carne de vaca, ok? Ouve-se muito falar dos bifes no mundo do hip-hop. Isso é uma realidade e isto também existe no beatbox? Uh, isso é uma realidade, mas eu não está à espera de começarmos a assim, sentir tipo, logo assim em Pai não, é, eu... a exato, é a relampada. Exato, mesmo. exato, exato. Primeiro tem que me explicar o que é um bife. Pronto, explica, explica... Algum de vós explique o que é que é um bife. Não a carne de vaca, porque exato, todos nós exato. sabemos que uh, que é? Um bife pode ser um mal-entendido, uma, uma simplesmente, ou simplesmente não gostar, não entre aspas, ou sim, não gostar de uma outra pessoa e depois fazer um conflito. É um conflito, um bife é um conflito. Um uh, confronto de perspectivas. É, exato, exato. É algo que, não, algo que, não, que os dois pensam de outra maneira e, uh, e que, no fundo, dá, pode dar uma confusão, pode dar uma disputa, pode dar. Um, só uma troca-palavras. de Ou simplesmente um desentendimento, desentendimento sim. entre duas pessoas, e sim, dos sim, artistas, sim. ou dois, pronto. Dos, dos, dos, grupos. dos grupos. Já sabes o que é um bife, André. Okay. Pronto, isto é um bife. Eu prefiro um bife com ovo a cavalo. É verdade, com ovo é também. <risos> yeah. Gosto mais desse confronto. <risos> mas isto, portanto, é uma realidade uh, internacional, digo, e em Portugal também, mas aqui na Madeira existe bife? Eu acho que existe uma certa competitividade, acima de tudo, para além de bife. Para além de bife, não é. <risos> para além de bife. É, e não tanto o bife, neste caso. Sim, é, não tanto o bife, mas... Mais a competitividade. Pelo menos é isso. Que, por, da minha parte, eu quero tipo, que haja, de certa maneira. Mas uma competição, entre aspas, saudável. Claro. Hum, não... Não, não tá fazendo ataques pessoais. Quer dizer, nunca se sabe. Na história do hip-hop isso já houve. E provavelmente vai continuar a haver. Mas, uh, mas na, da minha perspectiva, e tudo que partir de mim, será uma competitividade saudável, e, e, e é mais isso, sim. Mas, e, e eu acho que existe, efetivamente, essa competitividade é aqui na Madeira. E, não sei, não sei no beatbox? No, beatbox. É verdade, é verdade. no é beatbox também existe, é porque a impressão de uma pessoa que está de fora, não é? Que teve uh, a ver, portanto, as tuas redes sociais e toda a interação que existe entre a malta, parece-me mais uma comunidade do que propriamente um... Do que propriamente seres individuais que depois chocam-se uns com os outros. O que é que, o que, é que tu dirias? No beatbox quanto a isso? Existe, existe muito o sentido de comunidade, existe o sentido de entre existe o sentido de partilha. Uh, é mais uma comunidade de mais friendly, mais família, mais, mais ligados. Uh, é claro que existem sempre as, as, disputas, as suas disputas, as suas confusões por uma batalha aqui, uma batalha ali, um som que este usou que era, que era de um outro rapaz, que é amigo, não sei quem, e há sempre, há sempre aquele da disputa de ideias. Mas no fim do dia eu acho que o sentimento de família uh, está, está muito acima de tudo o tudo que, é, que é problemáticas. Uh, e o beatbox é isto, o beatbox é mesmo isto, é a família. Eu vou falar agora um pouco de cor, porque o beatbox na região eu sou que conheço a ti, sim. E, ao, e ao napping, napping. napping. Uh, acredito que hajam mais, sim. mas também acho que o facto de não haver assim tanta gente também não... não faz com que o sentimento de friendly o sentimento de amizade sim. seja muito maior. Enquanto que o hip-hop, pelo menos aqui na Madeira, já, já vão existindo alguns grupos. E, e, e pronto, isso também Gru aumenta a competitividade. Grupo, mas grupos informais, dirias? Sim, não sim, informais, nada, nada, nada... quer dizer, pode haver um ou outro que já tem um nome para o grupo e tal. Mas já há mais. Sim. Não há. Como é que dizer? Já mais separação entre, entre entre as pessoas no hip hop em termos do rap. Sim, a verdade do beatbox é que na Madeira se calhar não existem muitos mas eu acho que o passar dos anos começaram a parecer mais certo. mais interessados, mais praticantes. Neste momento temos um grupo de Madeira beatbox que tem cerca de 16, 17 membros. Uh, nice. A malta já vai tendo mais interesse, mais interesse, mais interesse pela competitividade, porque existem dois lados, existe o beatbox. Uh, como hobby, existe o beatbox para competição. Claro, e o que nós fazemos neste momento é beatbox para competição. Eu e o Napping fazemos beatbox para competição. E uh, eu sinto que a nossa relação entre beatboxers não é tão de, não é tão de competitividade do, do género. Uh, eu vou fazer isto para ser melhor do que tu, vou fazer isto para ser melhor do que tu. Uh, não é nada desse género, é mais uh, eu vou-te mostrar este som para que tu com este som consigas fazer algo melhor. É um sentido de evolução, coletiva, evolução, evolução coletiva, um, e a nossa interação com outros beatboxers passa mais pelo mundo online. Existem várias plataformas que, que nos conectam com, com pessoas da, da China, da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos... Um, e, e Eu, por exemplo, no início, com, quando comecei, o meu contacto era só com o pessoal lá de fora. Eu chegava a ficar até às 4, 5 da manhã para me conectar com o um ah, pessoal da Austrália, o claro, pessoal de, da China... Da diferença. Epa, uh! Temos aqui um cocktail um coquetel e, tu, e tudo ele, uh, x, uh, pá, tudo, ele é, tudo bonito. Isto é uma obra de arte quase num copo, é? Estava tá em nice. É verdade, e isto é com... Vais querer, de certeza. Vou, vou querer, vou. Claro que sim, <risos> claro que sim. Aliás, como, como assim um anfitrião não bebe também? Epá, uh, explica-nos, consegues-nos explicar o que é, que é isto, exatamente? Isto é feito com o novo Red Bull, não é? Exatamente. Red Bull Moenseia, exatamente. É feito à base de gin, tem carai uhum. Eu sou o Fitensal, Claro Dolfo e o Red Ball MC. Uau, ok. Aí, Pá, isto merece um. Ah, mas Paulino! Mas dá pra... exato, exato. Com, com Vamos beber para o Brasil. Vamos abrir para você. Eu acho que isto. Isto. Este... Como é que se brinca é, é só. Mas não precisa fazer tempo combustível. Sim, é, sim, claro. O problema não era esse, o problema era não querer desmanchar, portanto, toda exato, a escultura mesmo. que aqui está. Portanto. <risos> Muito muito Uau, muito obrigado. Mas sim, dando continuidade àquilo que estávamos a falar, um, falaram um, um pouco das battles. Existem, existem battles em ambos os mundos tanto no beatbox sim. como no, no rap. Um, Claro que as battles sempre. Não, não, vocês diriam que existe um núcleo que, aqui na Madeira que dê para fazer esse tipo de battles ou sempre as battles são, são como só do lado de fora? Por exemplo, no caso do Drop acredito que existe mais esse, essa cultura lá no continente do que propriamente aqui na Madeira. Sim, sem dúvida, sem dúvida. No continente tens, tens movimentos, aliás, lembro-me agora da Liga Knockout, que é literalmente só battles, e há, e há outras, agora não me, recordo, não, não, não me recordo o nome. Aqui na Madeira não há... Quer dizer, eu acho que em houve, eu lembro-me de assistir, uh, mas era uma coisa muito mais informal. Uh, mas havia battles vá, organizadas, não havia nenhum nome, não havia nenhum movimento, entre aspas, nenhuma identidade, que, que, que fize, organizasse isso. Uh, mas, mas haviam essas battles. Mas, mas eu acho que agora isso está um pouco caído no esquecimento, essa a necessidade de ver battles. Uh, eu, eu vou ser sincero, nunca fui muito fã de Battles, mas é uma coisa que efetivamente faz parte da cultura de, do hip-hop. Uh, e quem diz do hip-hop? Diz do, hip do beatbox. Aliás, porque eu até considero que o beatbox faça parte da cultura do hip-hop. Não sei se o Mix effects partilha da mesma é verdade, cena, é? mas, mas eu acho que, acho que faz parte. Aliás, porque a cultura do hip-hop é muito abrangente. Sim, claro. O beatbox, o beatbox nasceu como, nasce como apoio ao, ao MC. Exatamente. Uh, nasceu como apoio e neste momento é uma arte, é arte standalone. Uh, é considerado pelo menos como o quinto elemento do hip-hop. A okay. um, parte das battles, uh, eu acho que no beatboxer é, é muito importante fazer batalhas, não só para, para mostrar que estás ali, que, que tens, um, tens uma palavra a dizer, mas também para, para crescermos como artistas, porque em, em muito de batalha tu ouves se calhar algo do, do, do outro beatboxer que nunca se calhar ouviste, e se calhar inspira-te a fazer um outro som, um outro combo, um outro beat, uh, um, e nós, nós trabalhamos muito por, por parte desse, por, por, por inspiração, porque ninguém tem as mesmas ideias, ninguém tem a mesma maneira de fazer um, e a inspiração claro. é, é, é, muito, é muito para isso, muito para a evolução. E, então, e depois, é em comparação com, com, o beat, uh, com as batalhas de rap, entre aspas, Já. beatbox, uh, como o estava a dizer que, que é uma camaradagem no fundo uh, e que cada um está tipo, a tentar elevar o outro, de certa maneira. No hip hop acho que não há tanto este espaço no, no, no, nas battles, porque, porque passa um pouco também as battles em si por um ataque assim mais pessoal do género Ah, eu faço isto melhor do que tu, ou qualquer coisa assim, enquanto, isto é a minha, a minha perspectiva, enquanto no beatbox é algo, tipo como ele estava a dizer há pouco que é um som completamente diferente, fazer um som com a boca e, e tentar -se que seja muito mais impressionante do que o adversário, neste caso Uh, não, há nenhum, não há propriamente nenhum ataque pessoal, acho eu, acho eu. Mas é, um, é impressionante que no, dentro do hip-hop que, como, como vocês disseram, é muito abrangente, como aqui sim. o Mixed disse, é, é muito abrangente, o próprio break dance também exato. existe exato. em battles de break dance. Exato, sim. sim, sim, sim não é, portanto, há aqui, na raiz do hip-hop, esta questão de, de confronto exatamente, também, exatamente, não é? exatamente. Eu tenho conhecimento de um evento, que é o First Steps, que é do Porto. Uh, neste momento, fizem, uh, eles fizeram um evento online, uh, acho que foi em dezembro, novembro, eu fui jurado da, da, da batalha de beatbox, houve batalhas de beatbox, houve batalha de graffiti, houve batalha de... Batalha de grafite? Wow. Uau! Houve batalha Também de b-boys e houve batalha de, de rappers, de MCs. Um, foi por acaso um evento bastante abrangente e, e eu acho que um, eles vieram para, para provar que o hip-hop não, é não é só o MCing, não é só o b-boying, existe muito mais para, para além disso. Um, é uma cultura em geral, não é? é, é uma cultura. É, é. Toda ela é uma cultura. Uh, diriam que vocês estão mais... Um, Uh, estão mais uh, ligados a nível inspiracional uh, a Portugal ou lá fora? Eu falo para mim, lá fora. Portugal, o movimento em Portugal, uh, em força, tem pouco tempo. Uh, eu inspiro-me bastante no Rip Swan, que é inglês, no Tom Thumb, que é australiano. Uh, das próprias raízes que são, estão nos Estados Unidos, o Hazel, o Doggy Fresh uh, são, é tudo, por exemplo o Hazel e o Doggy Fresh já fazem desde 1980 uh, o Rips One faz desde que eu comecei uh, 2006, 2007, eu comecei em 2010 mas foi um pouco dessa, foi um pouco dessa, dessa geração isso uh, esse foi, esse foi um movimento de transição entre o entre old school para o new school mas sinto que sim é o, também, também acho que no rap também tem, também tem esta vertente, a vertente de transição, a vertente do old school, do new school, do new school, do new school e há, há flores diferentes, há maneiras de fazer diferentes, outras, outros temas, outras, outras outros BPMs, outra. Sim, sim. Mas uh, uh, sim, há, há essa transição do old school para o new school, mas eu acho que relativamente às minhas influências, às minhas e à, do rap em geral aqui na Madeira, uh, eu acho que são... quer dizer, eu falo para mim, vou falar para mim. Uh, as minhas influências são mais internacionais do que nacionais. Do que, do que nacionais, exato. Um, e isto tem alguns, vários motivos. Eu, quando cresci, como, quando estava a começar como artista de hip-hop, entre aspas, um, as referências que eu tinha eram sobretudo estrangeiras. E não eram assim tantas. Porque a, a, na Madeira não cheiava muita música de hip-hop. Uh, uh, eu lembro-me de. Sim, ah, a bem, gente como já... tem em que começou sim, sim, esta sim, nova... Sim. Aqui nova na Madeira, saga. enquanto lá claro, no continente já havia, mas... Eu, por isso é que as minhas referências eram mais internacionais, porque internacional, entre aspas, era o que se ouvia mais, pelo menos era o que eu ouvia mais e era o que, que eu conhecia mais. Claro. Pá, eu, eu, eu confesso, vou aqui a comentar... Se calhar não vou dizer nada, mas uh, nós buscávamos músicas, eu, eu com amigos meus, um grupo restrit, restritivo, por infravermelhos. Uh, ah, era por, por, e era <risos> Os músicas estrangeiras, porque nós bom. que sacávamos, tínhamos sim. amigos e tal que sacávamos, Pá, e era, era assim que nós ouvíamos as nossas... Uh, as nossas referências, vá. As nossas referências no hip-hop. Eu... E que referência já agora? Uh, dizer, chuta aí três nomes, quatro é pá, nomes. quando eu comecei, eu gostava bastante do Lil Wayne. E ainda gosto do Lil Wayne. Lil Wayne. Uh, eu acho que, à medida que a carreira dele foi, foi evoluindo, cada vez o pessoal começou a gostar menos, mas uh, eu respeito o Lil Wayne e acho que foi graças ao Lil Wayne que eu comecei a, a, a querer fazer rap. Um, e depois, mais tarde, uh, Kendrick Lamar, Kanye West, um, posso dizer até o Drake. Uh, e depois, efetivamente, mais tarde, quando eu fui para, para o continente estudar, para a minha licenciatura, uh, fui aí que encontrei-me pela primeira vez com as referências entre aspas nacionais. Eu já tinha ouvi, já, já, ouvia, já ouvia Sam daqui já ouvia Valete mas... Uh, a maior parte do hip-hop português eu só comecei a ouvir quando eu fui para o continente. E foste para Lisboa, uh, portanto, agora, sim, agora é que sim. estás no Porto. Sim, sim, agora estou no Porto e não sei se vou voltar entretanto, mas... Estás uh, <risos> aqui estacionado. Exato, estou aqui estacionado, exato. Mas sim, fui para Lisboa e foi aí que eu conheci muito mais do hip-hop. Conheci o Papillon, conheci o Slow J, conheci uh, pff, uh, a Grog Nation toda, os White Bad, White Bad Gang, essa gente toda. E eu comecei tipo, a adquirir um pouco dessa, dessa cultura hip-hop portuga. Como é que dirias? Qual é a diferença entre Lisboa e Porto no tempo que tiveste nos dois sítios? Em, em termos do em termos em termos rap e pop? Exato. Eu, eu acho que em Lisboa, uh, pelo menos agora, uh, é muito mais entre aspas comercial. Uh, okay. en, enquanto que no Porto é muito ainda a cena da lírica. Não que seja mal, atenção, a lírica. lírica é acima de tudo, que é, para mim, é tupo Mas também há espaço para, para o pessoal de Lisboa arrimar coisas mais comerciais, por assim dizer. E. e... Yeah, acho que é isso. Acho que a maior diferença entre o Porto e Lisboa acho que é essa mesmo. Não há assim tantos artistas no Porto que, que vão para uma vertente mais comercial. Embora hajam, obviamente. E, tá, e o David Bruno, o próprio, o próprio Chico da Tina agora que está a aparecer assim. Ah, pois é. E, Exato. E, quer dizer, não, não são não propriamente do Porto, são mas do Norte, vá. Sim, sim. Norte uh, em geral. Norte em geral, sim. E acho que é essa a maior diferença, entre aspas. Muito bem, muito bem. Uh... MixFX, portanto host e juiz de vários, uh, vários posso dizer vários, vários uh, eventos ligados que... ao, ao Beatbox e, e tu és o CEO da, do Portugal Beatbox League. Sim. Uh, tu és o fundador, não és o fundador, como so, é que tudo começou? Hundur, hundur, hundur, hundur. um dos fundadores. O movimento do Beatbox um, sempre foi um pouco underground, ainda continua um pouco underground, uh, mas acho que estamos mais para o mainstream. E, em 2013, 2014, houve um campeonato. Houveram dois campeonatos, aliás. Só que essa marca, entretanto, deixou-se de, de relacionar com o beatbox, não, não deram seguimento e tivemos mais ou menos 4 anos sem competições. Então em 2017, no final de 2017, um dos mais velhos da nossa comunidade, que é o Pablo, o Pablo mandou -me uma mensagem no Facebook e disse não podemos continuar assim, é que a nossa comunidade precisa de crescer, estamos todos fragmentados, não estamos, com, não estamos a, a trocar ideias, não estamos a evoluir, precisamos de fazer campeonatos. Então o Pablo juntou-nos juntou num grupo de cinco, uh, e aí montámos a Portugal B Box League. A Portugal Bipox Box League visa uh, mostrar o que melhor fazemos em Portugal e montar competições para que nos, nos juntemos num estilo de convenção uh, uhum. entre beatboxers, porque uh, também, também existem batalhas, mas o, o, o propósito maior é a convenção, é a o, é o troca de so, ideias, o toque pessoal. O, o pessoal se conhecer também. É, o pessoal se conhecer, os, os novos artistas que vêm, só para ver, só para, para, para, para, para conhecer a malta, a malta que faz já faz vídeo já está em competições internacionais. E a Portugal Bipox Liga é, é isso mesmo, é, é uma entidade uh, que se dedica a isso. Somos, neste momento somos 5. Somos Uhum. Uh, posso, posso dar agora um charado para a, para a malta que trabalha comigo, eu, o G.Wao, o Fresh Mike o Pablo e o C.B.E.T. Uh, damos, damos tudo o que sabemos, tudo, tudo o que sabemos de melhor, tudo o que, tudo o que podemos dar de nós, uh, quer seja monetário, quer seja tempo uh, para criar coisas novas, para a malta a mexer, para a malta com, com ideias novas, uh, estamos sempre aí em luta. Esse espírito é muito Vamos saudável. Acho que é muito yeah, yeah. Esse espírito é muito saudável, é muito fixe. Essa competi... Tem... Lá está a questão da competitividade, mas o ponto essencial, o ponto principal, é sempre criar a comunidade. E sendo uma é liga, é por portugueses apenas, certo? Sim, sim, sim. Tem convidados sim. ou nem por isso? Isto vai, vai depender do, do evento em questão, certo? Sim, sim, sim. Nós, nós no último campeonato, conseguimos trazer uh, da Áustria o campeão, não foi esse campeão, não em nove anos. Mas são nove categorias. Ele ganhou categoria de loopstation, ganhou em Tag Team, ganhou uh, em solo. Para quem não sabe o que é estas categorias, Solo é individual. Uh, Tag-team é grupos de dois. Existe Crew também que é três ou mais. E Loop Station, que é beatbox com uma máquina de loops. Sim, que estás a fazer cada vez mais. Tu fizeste sim, sim, tu sim. publicaste dois vídeos no teu Instagram Isso. e eu lembro-me que a Andreia estava a dizer Epá, este, este miúdo, este mix effects, está fazendo umas coisas espetaculares agora e não sei quê, E agora estás a cantar também e estás a fazer f... No último campeonato, e me campeão nacional de Loop Station. Uh, na, na, no campeonato beatbox. Eu vou representar Portugal no campeonato mundial. Uh, não sei quando. Uou. Mas, sim, fui, fui criado campeão nacional do loopstation. Uh, vamos ver o que é que eu posso fazer. De vez em quando faço algumas coisas. Estou sempre a tentar criar mais e melhor. Talvez, um dia destes, um álbumzinho saia... saia... Epá, okay. <risos> okay, okay, ok. Vamos ver. ok, ok. Muito bem. Madeira represent. Muito bem aqui. Um, antes de nós irmos ali ao, ao drop e falar do, do álbum, que está a ser construído. Certo, certo. O teu certo, álbum certo. Já, dois, dois, boi, dois, já não foi boi <risos> Caramba, André. Dois dos singles uh, já foram lançados. Já mas foram vamos lançados. aí. Antes disso, vamos passar ao nosso joguinho. A tramas ou não a tramas. Podes ver que vai passar agora o genérico. certinho Sim, o genérico... A tramas! A ou não, a o que é que é isto? O ou não Atramas Para quem ainda não sabe e ainda não vê todos os nossos episódios Tenho a certeza absoluta que deve haver uma ou outra pessoa Que deve ter visto todos os episódios Desde o início eu? E para essa pessoa, muito obrigado De nada André De nada André, muito bem Obrigado André Vamos a isso, o Atramas ou não tramas é, portanto, Eu tenho aqui Neste caso, quatro uh, regionalismos da nossa ilha, da nossa maravilhosa ilha. Vou dizer, o, vou, vou dizer portanto, este regionalismo e vou dar-vos três opções. Okay. E vocês têm que escolher a opção correta. Certo. Isto para tornar isto mais giro, nós nunca fizemos pontos porque de facto nós não temos nada a dar, mas isto para ser mais giro era quem errasse bebia um shot. Olha eu, olha eu já a querer as pessoas também. Isto foi influenciado pela é, Dana do Mar. De a... são. são quatro, são quatro regionalismos. Eu vou quem conduzir a seguir, quem não Tem... <risos> acertar, <risos> bebi um vamos fazer, vamos, fazer fraquinho, vamos fazer fraquinho. Entretanto, o, o, o Lino foi lá fora, talvez a buscar qualquer coisa. Fui buscar, para, se, calhar, para, se calhar, os copos. É? Foi assim o um momento, mais Foi um momento assim, <risos> random. É, Portanto, um. uh, vamos fazer mesmo fraquinho. Ali, pode o pode um, estar, estar estar tranquilo. Não é? Exato, Portanto exato. o primeiro, o primeiro regionalismo, é desasa. O que é desasa? Opção A. Pode ser uma tontura, pode ser uma reprimenda, ou pode ser uma correria desenfreada. Desasa. E já agora, se os dois acertarem eu bebo. <risos> pode ser, pode ser. É verdade. O que é uma desasa? Uma tontura, uma reprimenda ou uma correria desenfreada? Eu vou para A. Para a tontura. Para a tontura. Muito bem. Eu voto A também. Também votas A. Queres participar no jogo? Queres beber também connosco? É bem... <risos> então, MixFX, Desasa. O que é uma desasa? Sim. Desculpa é uma asa, mas não é asa. Portanto, é uma desasa. Uh, pode ser uma tontura, uma reprimenda ou uma correria desenfreada. O que é que será? Penso que é uma tontura. Uma tontura? Ui. Ui. Vamos beber os 3 shots. A sério? Hum. Lindo, Mas tu não podes bem. jogar porque tu tens as respostas. <risos> não, se eles acertarem, ah, okay. se os dois acertarem tu eu bebo. Okay. Isto é assim, nós mudamos as regras porque isto, nada, nada disto está planeado. Isto é tudo assim. Ora bem, uma desasa. Ai. E vocês vão beber dois shots porque uma desasa é uma reprimenda. Que graças, pá. Olé, Lino! Vocês vão levar uma desasa! Epa, epa, epa! Obrigado. Ui! Yeah, da, pro... da próxima fase, o mais fraquinho que aí. Ok, boa, boa! Ah, bem. Para cá sabe bem? Por acaso, sabe? Acordar! Não é assim um castigo! <risos> <risos> Pensei muito bem na vossa resposta, porque o próximo regionalismo é. Não é um castigo, espera, André, nem disseste que eram 10 perguntas. Não! Não, a gente não é Epá, um, um, um, um, é é são quatro! São quatro. Vamos, para, vamos para a segunda agora! O regionalismo é muscardo. Muscardo. O que é o muscardo? Pode ser o murro, pode ser uma mosca gigante, um moscardo, ou pode ser um tipo de mosquete. O que é isso? Mosquito? Mosquito é uma, uma espécie de, de arma antiga. Ah, okay. Os tempos da colonização, etc. O que é um moscardo? Será que fui mesmo aos confins e fui buscar uma coisa assim mais antiga? Ou será uma coisa mais específica como uma mosca gigante? Ou um murro? sabe qual é que está aqui a dar o Alex, O Alex o que é a segunda. Zero. É uma mosca gigante, um moscardo? Tu achas que o moscardo é mo uma mosca gigante? Para que conste? Nem o Alex, nem a Andreia sabem as respostas. Sou eu. Portanto... O que é que é um moscardo? Epá, eu não vou para a mosca porque eu não sei se isto é um regionalismo, mas a minha avó chamava aquelas moscas bué grandes de uh, vargentas. E vagentas. também já, já ouvi falar bargenta também. Bargenta é, não está é, certo, é bargenta. Tá, é bargenta. <risos> bargenta é mesmo madeirense. Por isso tu entra a A e a B. Recordam-me qual é que é a A? Portanto, pode ser um murro, pode ser uma mosca gigante ou um tipo de mosquete. Um morro era giro. Um moscardo. O que é que é um moscardo? É isso, não fica bem. Ah, oh, yeah, yeah, ok. E vou pá, então. Pode ser, oh, yeah. Portanto, yeah, yeah. os dois concordam que é um morro. Andréia, só por curiosidade, o que é que é? O que é que tu achas? Eu ia para A também. Um morro. E tu é uma mosca gigante. É pá. Eu e o Alex estamos errados. Portanto, parabéns, é um morro. Boa! Bebe, André! Bebe! bebe, bebe. bebe. Fiquei um aqui no, ver, nos shots. Opa. Mas isto certinho, a são dois convidados, era ou... é dos shots para o André. Digo. Ah, é, é, tá. Não, não, não, não não, não, não. não. não vamos inventar também. Vamos, vamos ver. Hum. Como é que eu estou a sentir? Está bonzinho. Isto engana. O engana. Engana, engana. Ora bem, estejam atentos para a terceira. Terceiro regionalismo. O que é um tracista? O okay. que Um tracista. E já agora, próprios a lei para o Nuno Morna, que me disponibilizou este vocabulário espetacular da nossa ilha. Tracista. Pode ser uma pessoa desleal, pode ser um pintor, ou pode ser uma pessoa tonta. Tracista. Desleal, pintor, ou uma pessoa tonta. Um tracista. Faz sentido, sou um pinteiro, digo eu. E já traços, não é? Mas eu acho que é muito óbvio. É muito óbvio. Uma eu pessoa desloial, eu... um pintor, ou uma pessoa, assim, tonta. Eu vou para uma pessoa oh, tonta. Oh, oh. Vou para uma pessoa assim tonta. Ok. O é Dropei é, é uma pessoa tonta. <risos> Qual é que é a não, ah! O Dropei não é uma pessoa tonta. O Dropei acha ah! que o Tracista é uma pessoa tonta. Não mais desculpa. Desculpa. desculpa. já já Desculpa, já estou noutro, noutro, noutro nível, noutro é patamar. É um O um Tracista, portanto. Qual é a primeira opção? desvial pintor ou uma pessoa tonta? Tracista também, pode ser uma pessoa desloyal, de género. Então, é o que é que é uma pessoa de Tracista? acho que a primeira o que era uma pessoa desleal. uma pessoa desleal, sim de facto vocês vocês é que têm que discutir entre vocês porque vocês têm que escolher a mesma certo se de vocês de vocês é um bife é um bife não por exemplo se tu acertares tu não bebes mas se ele não acertar eu não bebo. estás a perceber ah certo certo certo portanto se vocês os dois acertarem vocês deixam um anfitrião se quiserem ser uma tag team se quiserem ser uma tag team agora Faça, Podem lixar o gajo, desculpa, oh, só para esta feira. <risos> <risos> o que é um tracista? Dizer, Vamos a dizer a isso. Eu tinha fazer. pessoa tonta, mas a é tracista, pá, não sei porque eu lembro-me traição também, pessoa desleal. Ok. Exato, é por aí, e... é por desleal, aí então agora este pessoa, aqui já estão aqui tonta. algumas dicas, hum. e por isso já não sei. Não, não, eu eu diria, eu, eu diria, ela não, sabe. eu não sei, eu diria que era por aí. Mas também, tracista. Tracista? Começou a tonta, troçar alguém. Pode ah, sair, pode hum. sair. Isto é complicado. Portanto, vamos Eu, ele está ser... tá a se defender, cunhado. Não, vamos a isto. Espera, espera, espera. Ninguém rato considera o um pintor, é isso? É Eu considerei o pintor. Falei, okay. Dos okay. <risos> falei dos troços. Estou dos troços. Uh, mas também o Juliel, tracista, pode ter alguma coisa a ver com os esquemas, delinear os esquemas. Ui, ok. É já, pá, tá, já já, já está uma... numa velhidade. Yeah, yeah. Já estamos à etimologia <risos> da palavra. Eu <risos> <Não> sei. <risos> Mesmo que não seja... vá. vamos contar, falar vamos falar. contar. Vamos para o fim. O que é que Resposta final. Tracista. Uh, tracista. Claro, fala para, <risos> para é. tracista. Uh, vamos uh, pôr acento que é a palavra tracista. E agora o que é que é? Uma pessoa de, de joial, um pintor, ou uma pessoa tonta? quer dizer para o pintor? Pode ser. Ah. Também então, é, <risos> então, eu acho que não é assim tão mal. Se for preciso... Então... Vai-se, para o A. de Ele não sabe. Ele não, não sabe o que é. eu, eu não tá ninguém Só eu sei. Mas como é que é opção A? É... A opção de Juliá é? Vale. Ok traz lá o chote. Ah, o transista é uma pessoa desleal. Ele estava é a tentar se escapar. Ah, mas, é, é. ah, mas agora para nós. Ok, ok, ok, está okay, bem. Sensação, tá assa... Calma tá... que ainda, tá assa... ainda falta um. Ainda, ainda falta um. dê shot. E essa é muito difícil. Pá, e devo dizer que estes nossos convidados são dos convidados que mais acertaram neste gangue porque o resto da malta não okay. acertou em nada. Solta da música, não brinca. Não. Eu sou Sol da da música. a esquerda é. regionalismos, mas pronto. Vamos a isso. Eles usam essas palavras para improvisar. Epá, epá. É. <risos> olha, olha, são, são boas ideias aqui, não é? Exato. O último regionalismo é... Chulipa. Com X. Chulipa. Ui. O Alex sabe isto. O que, é um, que isto. é um chulipa? Chulipa. Pode ser uma tulipa Pode ser. Pode ser. Os madeirenses falam muita coisa errada, não é? Pode ser uma pessoa cujas escolhas são inapropriadas para a ocasião em questão. As escolhas? Portanto, uma chulipa pode ser uma tulipa, ou pode ser pessoas cujas escolhas são inapropriadas para a ocasião em questão, ou suor mal cheiroso. Ui. O que é que será? Um chulipa é o quê? É uma tulipa... Uma pessoa cujas escolhas são inapropriadas para a ocasião em questão ou é um suor mal cheiroso? É, é pá, eu vou para B, mas estamos a, mas porque é isso, é isso. a resposta foi demasiado elaborada, estás a perceber? Foi elaborada, tipo, tá... bué, Uma, uma escolha. Pode, pode, pode, pode ser pode ser. Pode ser, pode Mas, re, mas reaça um pouco. Reaça um pouco. É. Vocês querem acertar ou falhar? É pá, sinceramente. O primeiro, o primeiro Eu só não queria ver três shots, portanto. Não sei a Tulpa não faz sentido. Shows, então vamos para Qual é o suorzinho. Chulipa, tulipa, uma pessoa cujas escolhas são inapropriadas para o coisinho assim em questão, ou suor mal cheiroso. Não, a, a terminação da palavra não, não, não me remete para suor. Mal cheiroso, suor em geral. Estás com uma chulipa, André? Não, é boia é boia, é, boia. é boia, é boia. Ok, ok. O que é que tu achas, Alex? Primeira, terceira. Eu, terceira. Eu também ia para a terceira. Vocês acham o sua. Ok. Mantém-se. B. Portanto, vocês acham que um chulipa é uma pessoa cujas escolhas são inapropriadas para a ocasião em questão? Estão errados porque uma chulipa ou chulipa é suor mau cheiroso. É, vamos ver beber. beber. É. Vão beber. Vamos a isso. Eles ganharam. Eles queriam shot. Lá no fundo ganhamos todos, não é? Bebi dois e vocês beberam dois. Muito bem. Ok, foi a... Muito, muito bom, fui a trama ou não a uh, trama? É, é, é. Aprendemos todos quatro novas palavras hoje. Estou orgulhoso da nossa prestação. Prestação. Muito, a prestação. Muito bem. É assim, mais para o final, fazemos um desafio. Vocês fazem um. fazes o beat e faz o <risos> um. E, este um foi freestyle. e, este... e estas... estas respostas foram freestyle. Epá, <risos> <risos> epá, muito bem, muito bem. <risos> ok. Muito bem. Uh, tenho aqui uma pergunta para o jogo: que é, Vocês sentem que, como artistas que são, uh, vocês conseguem singrar na vossa arte cá na Madeira? Um dia? Vocês acham que poderiam fazer o que fazem a nível artístico? Sustentavelmente cá na Madeira? Eu acho que assim que o primeiro... O normalmente... que é que falta? Ou o que é que não falta? O que é que falta para que isso seja verdade? Uh, eu acho que eventualmente poderá ser possível, mas desde que alguém singre neste caso, ou, ou vença, uh, algum madeirense. Mas...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 Modas, neste caso, de, de géneros musicais, uh, um, por exemplo, agora, agora no hip-hop, agora um, há ah, a moda do drill e do essas coisas todas. E, e atenção, se não só quiser fazer drill, faça à vontade, não é, não é, isso, não é isso que eu quero dizer, não estou a dizer para não fazerem essas modas. Uh, também seria um pouco hipócrita na minha, da minha parte, não que eu faça drill, mas já fiz outras coisas baseadas em modas. Claro. Mas, é uh, criar um som novo, criar algo novo, uma, e não, e não saltar de moda em moda e, e fazer aquilo que está a bater mais. Estás a falar de identidade. Dirigas que, por exemplo, no Norte tem a sua própria identidade por exemplo, e exato. o Sul, o sul Centro também. Estás a falar que a Madeira precisa dessa mesmo exato, desse diferenciador. Exato. A comparação que eu estava a fazer há pouco entre, entre o Norte e Lisboa, neste caso o Centro, em que o Norte era mais lírico e, e o Centro nem tanto, embora haja, obviamente, a gente claro. lírica em Lisboa. Estamos a generalizar e existem sempre os perigos das generalizações. Mas... Hum, mas sim, seria algo nesse sentido, seria algo que ah o hip hop da Madeira é isto, já sei que vai ter esta parte, esta parte tem que estar presente, Quer dizer, não precisa estar presente sempre, mas tem, temos que reconhecido, ser reconhecidos por algo. Então dirias que isto não é um trabalho de uma só pessoa, mas um trabalho em conjunto. Em conjunto, sim, certo, mas não não. E, para não... teres uma identidade tem que ter, tem que tem que haver vários artistas a fazer uh, certo. certo modo na mesma Exato. onda não é. Exato, eu, há um exemplo que eu uso, ou seja, eu não sei se é válido ou não, mas para, para mim é por exemplo, Linha C, Linha de Cascais, agora já não tanto, mas a Linha de Cascais era conhecida por ter Deelahs, um, peruca, e esses dois são bastante idênticos, certo. em termos de sonoridade, agora já não tanto peruca, mas em termos eram. E mesmo Dillas, não já, já saltou um pouco dessa cena. Mas havia aquela cena que tu ouvias, tipo, um ou dois, e sabias, isto é Linha C, isto é Dillas, isto é peruca. É isto, é esta parte, há aquela guitarra que eles usam normalmente para fazer os beats, e aquele rap assim mais mais uh, grave, entre aspas, uhum. e um pouco até rúco, e, e sabes que aquilo é deles, estás a perceber? É aquilo é deles, e acho que não há muito isso Cá na Madeira, mas quem, quem diz cá na Madeira dizem em outros sítios, em Portugal, não, não, não é só na Madeira. Madeira, atenção, não é. Não é nos Açores não é... também certamente devem ter esse problema, não sei. Nos Açores, por acaso, é, por acaso, é bastante interessante porque nos Açores eles têm uma cultura hip hop muito mais evoluída que a nossa. A sério? Eu, eu, eu, sério, eu oh, vi wow. um, um, comentário, um documentário, por acaso, acho que foi pela, pela Red, que Red Bull, fez <risos> Isso é curioso. Na, sobre o hip hop nos Açores e o facto de eles terem a base de lajes lá, a base, as bases e a ligação Sim. com a, a América do Norte uh, fez com que eles se aproximassem mais da cultura de hip-hop do que o restante pessoal de, de, de, de Portugal. E, e eu até acho que eles têm uma cultura hip-hop bastante evoluída, em comparação com muitos sítios aqui em Portugal. Uau, isso é mesmo muito, muito curioso. Deve ser super giro, não fazia um açoriano a fazer mas... hip-hop. <risos> Desculpa. Por que não? Talvez. É para o pessoal que conhece o Sandra G, mas há aí Ibacantes também estão a aparecer no, no, no, no rap dos Açores e que dão bem. Uau, uau, uau. Uh, MixFX, o que é que tens a dizer sobre isto? Claro que um, tu estás sempre com muita ligação em comunidade, com inter comunidade internacional de beatbox, claro, mas uh, tu vês perfeitamente que consegues fazer aquilo que estás a fazer e ter sucesso estando cá, visto que também grande parte dos, uh, dos eventos uh, estão a ser feitos online agora neste preciso momento. Sim, hum. sim porque existe, existem várias maneiras de chegar às pessoas. Uh, quem me conhece sabe que uh, eu não faço... Não, na minha vida nunca fiz tantos shows como se calhar outros artistas. Mas se calhar as pessoas conhecem-me por algum vídeo ou por a minha maneira de, de interagir com, com outros artistas, partilhar o trabalho dos outros artistas. Um, e, e acho que o nome, o nome de, de, do artista chegar lá acima e, e o artista começar a monetizar a sua arte uh, vai para além de só shows. Um, eu acho que, é como o tropa o, o o desse, se calhar um bocadinho de identidade da, da nossa cena, se calhar pode faltar. Mas eu, eu sinto que os artistas estão, estão uh, afincadamente a trabalhar nisto. E que mais cedo ou mais tarde. Uh, so, se alguém der o pulo, os outros vão todos atrás. É, é, é, é, é só à distância de um pulo. Se alguém der o pulo, vão todos atrás. O okay. quê? Falta um Ronaldo no hip-hop? É não, não sei, não sei se é um Ronaldo, Mas... é um. Não sei. Um contrato para um, para um artista, um... Ah, eu, eu acho que, de um modo geral, agora também indo para fora do hip-hop e do beatbox, uh, por exemplo, eu, eu olho para a Elisa. A Elisa está uhum. a, tá a explodir. Sim, toda e a gente do... fala dela agora. Exatamente, exatamente. exatamente. Eu, eu acho que, que epá, é, é uma inspiração, de certa maneira, para todos os artistas madrenses em querer se no mundo da música. E, e, e há tal cena, como é preciso alguém se entre aspas, para que seja possível, ou pelo menos que haja aquela... Como é é? ambição ou, ou, ou, ou noção de que poderá ser feito aqui na Madeira. Poder, poderemos singrar aqui na Madeira. Agora, eu acho que, do modo geral, ninguém, ninguém quer singrar só na sua localidade. Claro. Sim. Sim. Uh, portanto... Querem conquistar o mundo! Mas hoje já não é possível... <risos> com a internet, xingrar aqui, xingrar uh, no mundo, é, isso que mas... Exatamente. Eu diria Exato. que eles xingraram nas suas carreiras, caso contrário não estariam aqui e não estaríamos <risos> a ouvir a música deles na internet. Exatamente. E parabéns pelo trabalho é obrigado, obrigado, obrigado. Não sei se querem concluir este, este, esta parte, uh... eu queria fazer uma ligação muito boa que, que, que, com aquilo que ela disse. Eu quero, só, eu quero só dizer que não é tanto esta parte do artista, mas também o público, o público em si, Muitas vezes não entendo o trabalho do artista uh, e acho que falta um bocadinho também uh, conseguir perceber o que o artista está ali a fazer, qual é a sonoridade dele, qual é a mensagem que ele traz uh, e talvez eu sinto que, sinto que às vezes o público não entende, não entende. Mas achas que é preciso abrir as cortinas, é preciso mostrar o processo, é preciso também ter essa confiança com o público? Provavelmente, provavelmente. Eu, eu, eu por acaso vou acrescentar o que ele está a dizer. Uh, uh, que o público em si não percebe o que é, e eu vale já de experiência própria, porque tenho trabalhado com gente mais nova e a gente está aí a começar. Uh, uh, isto não é de modo nenhum uh, uh, um bife, onde disse uh, uh, essa malta, obviamente não, porque eu na altura, de, quando comecei, também não fazia ideia. Mas uh, nota-se que, pronto, uh, não tem propriamente a noção do que é, neste caso, no meu caso, fazer uma música, ou, ou rimar, ou escrever alguma coisa. E é preciso, é preciso aprender antes de começar a fazer. Quer dizer, tu podes aprender tentando. Mas uh, fake então, you make. Exato, it, exato, exemplo. mas eu acho que é preciso, acho não é, acho que há aquela ideia de que é só fazer isto assim, e já tens uma música, música pronta ou algo pronto. E não é bem assim, não é bem assim. E, e não é e não é uma, ou seja, não é por teres uma música feita que, que que já és um cantor, quer dizer, não é que seja um cantor mas não é porque não é, tens uma música feita que a música é a melhor cena do mundo não a música que está feita vai ter as suas falhas e tu vai, tens que aprender com essas falhas não não podes pensar que, que que que a primeira música que tu faças vai estar perfeita e acho que e acho que não há bem essa noção eu acho que o segredo é nunca estar confortável exatamente não é? É, exatamente nunca se acomodar e é uma constante aprendizagem Tem, temos que eu por exemplo eu lembro quando comecei comecei a, pronto comecei na, na cena do hip hop eu, eu fui autodidata mas fui a, através de tutoriais no YouTube e chega uma altura que eu deixei de fazer, chegou uma altura neste caso, que deixei de, de, de, de pronto, de ver tantos tutoriais, de, de, de apostar muito na minha formação, e houve uma altura que eu, eu estagnei. Eu senti-me que estava estagnado, tipo, ok, eu estou sempre a fazer isto. Uh, Quer fazer mais alguma coisa? Para fazer mais alguma coisa eu tenho que aprender. E, e, e, e acho que é importante realçar essa parte da aprendizagem, de que não, nada é feito num, num abrir e fechar de olhos. Exatamente. E, falo, e, e pegando ali no que a Andrea estava a dizer, vocês de facto estão aqui porque vocês publicam muita coisa na internet e mostram a vossa arte na internet. E queria pegar nisso que eu conheci-te, já, já sabia quem tu eras, mas fiquei-te a conhecer através do vídeo, do videoclipe que a Georgina fez para o teu segundo single, que é o uh, Digital. Estou? E foste buscar o João Borges uhum. para fazer ali um aparelho contigo, uh, e queria que me falasses do... como é que vai o processo, uh, tu estás a construir o teu álbum uhum. e era o ano passado, se não me engano, tu ias lançá-lo, caso sim, não tivesse acontecido sim, sim. o que toda a gente sabe o uh, que é, aconteceu. Portanto, exato. como é que o vai esse processo? É o tramor <risos> de terra, exatamente. <risos> Qual é o teu plano? queres, portanto, uh, lançar os singles mais fortes e depois lançar o álbum todo, como é, como é que está o teu, o teu processo? Isso sentido? por acaso é uma boa questão, uh, uh, porque eu já, já tive várias opiniões acerca de, de como lançar o álbum. Se lançava só através de singles e, e, e, ou, ou então lançava tipo x singles e depois definir uma data e lançava o resto do álbum. Uh, mas sinceramente eu quero lançar a maior parte como single e depois deixando uma duas ou três faixas assim para no dia de lançamento propriamente de lançamento do álbum para complementar para complementar as outras sim uh, sim mas, mas o... Não, não sei o que era o resto da pergunta. Uh... Era Como é que está o processo? Como é que está esse, ah, esse o plano, pro... esse planeamento? Uh... Já tens as músicas quase todas elas feitas, gravadas? Como é que está isso? Uh, gravadas ainda não tenho quase todas, tenho quase todas, Para cá estão quase todas gravadas, sim. Mas ainda não, tenho, ainda não estão todas gravadas. E depois, e depois é a tal cena, eu vou, vou fazendo a música e depois está de gravada e percebo É, não gosto assim tanto desta música, vou tipo pôr assim um pouco de parte, fazer outras e depois a seguir e comparo e vejo se esta transmite melhor a mensagem ou não. E pronto, isso é a parte da seleção da, das faixas. Uh, depois tem a parte da, da, da, das colaborações, que já estão, entre aspas, fechadas, uhum. uh, já estão mesmo fechadas, uh, e que pronto agora que a pandemia sempre é um pouco mais complicado e tanto é que eu vou eu vou ter algumas colaborações com o sal do continente e tipo para, para gravarmos no mesmo estúdio vai ser complicado e exato, é complicado claro. uh, mas é um processo pronto. muito mais pausado muito mais exato demorado, exato e depois, por causa disso mesmo. e depois também depois também há aquela a própria cena de, de conjugar a parte musical com a minha parte da faculdade e, e, e, e mas o álbum vai sair dentro do tempo que eu tu à espera, e está tudo a correr bem. Tens os videoclipes planeados ou nem por isso? eu quero O objetivo é fazer um, um videoclipe para todos os singles. Todos não os sei singles. se vai ser possível, mas o objetivo é esse. Uh, nem que seja... Não digo um, um videoclipe, se é PT, eu, profissional, no sentido de ter que envolver boa da gente, produção, entre aspas, é como, como, como, como foi a digital, de certa maneira. Mas um, algo que seja apelativo. Uh, eu quero que tenha não não simplesmente uma capa e o som a dar por, por, por baixo. Não, não quero que isso seja assim. Uh, mas sim, estou uh, uh, a planear, quero que haja um videoclipes para tudo, para todos os singles, pelo menos. E a pergunta que toda a gente quer saber é, já tem nome o álbum? Shit... <risos> uh, não. Nem? nem. Não. Já, já tive vários nomes, por isso eu não quero dizer tipo agora o nome, ainda não tenho nenhum nome definido. Certo. Uh, mas não, não. não, ainda não tenho nome, ainda não tenho nome. Não tem, tem, tem, nome. Tem, tem vários nomes, de certa maneira. Tem vários nomes, todos eles são começados pela mesma letra ou nem não. por isso? <risos> hum, hum. qual é a letra, Dropé? Não. Qual é a letra? Se calhar eu posso dizer que todos começam com uma vogal. É uma dica. É, é, é uma dica, pessoal. Exato, não é. há assim... nós conseguimos restringir as Como letras. Muitem aí embaixo o que é que vocês acham. Mas... mas... Mas pronto, ainda yeah, okay. não tem É isso. Não sei, não. Fechamos, fechamos aqui. Passa se te faltar ideias, aqueles nomes, regionalismo. É verdade, chupa. Globalmente... É, é pá, chupa. Vais mandar a seguir é, os não. nomes. Vais mandar <risos> a seguir os nomes. <risos> <risos> exatamente, exatamente. MixFX, portanto, 10 anos de beatbox. 11 anos agora, 2021. Não sei se já fez. Não, sabes não exatamente quando é que começaste. Sei. Sei porque o primeiro, primeiro dia quando eu comecei foi quando eu mandei um determinado um vídeo para o um amigo meu no Facebook e está lá marcado. É, é pá, gira. ok, boa. Muito bem. Foi quando é que Qual é o mês do ano? Qual é o ano? Não, é é em outubro. Foi um, 28, 28 de outubro. 28 de outubro de 2010. 2010. Poxa. Muito bem. 2010. Foste o primeiro português a fazer um vídeo para a Swiss Beatbox? continuou a ser? Assault, sim. Assault. Continua a Sol. continuou a ser, a ser o primeiro português. Sim. Ok, até os dias de hoje. Campeão em 2013, relembro-me. 2013. 2013, foste campeão, certo? Polish, Polish, foi. Fui, fui, fui campeão do, do online do, do servidor de polaco, uh, ganhei o maior número de torneios no servidor da uh, alemão, que é o Beatbox Rap Community. Uh, fui vice-campeão nacional 2013 2014 pela Beat the Beat. Uh, tive uns anos aí uh, na fase eventos, da batalhas, e depois em 2018 que está relacionado com o meu objeto. Já vamos lá, já vamos lá. Uh, fui top 3 nacional, a solo. E em 2019, consegui ser vice-campeão nacional de tag team com Mapping, Também madeirense. Exatamente, vocês formam o grupo Outsiders. Outsiders. Certo? <coughs> e fui campeão nacional de loop station. Uau, portanto os teus palmarés uh, têm uma, palavras, uma, uma palmas, lista uma muito interessante. E no segmento das palmas, e antes de fazer a minha pergunta que ia te fazer, mostra então lá o teu objeto. Porque okay. é, eu, eu, eu tenho uma desconfiança. É portanto um microfone, certo? É um cheiroto. É um microfone, não é um cheiroto bueno! Abre lá e fala lá Este do microfone objeto. já foi falado, já muita gente perguntou se o microfone funcionava, se não funcionava. Vai, este é só um troféu. Uh, foi o meu primeiro, primeiro trofóio, é oversage. Boni, muito bonito. agora. Vamos ver. Top 3 nacional. Uh, e tem um. Top 3, portanto, bronze. bronze. É por isso que é bronze. bronze. Uau. Tem um lugar especial porque foi o primeiro título que eu consegui ao sede da Madeira, foi, foi o primeiro campeonato nacional que foi fisicamente uh, e, e foi por isso que eu trouxe hoje. Muito bem, muito especial. Não ah, portanto, é. tenho, a, tenho a certeza que tu tens isso num sítio específico lá no quarto ou tem, lá justamente onde? com a do, do vice-campeão tac -team e campeão do TAC -team. Muito bem. Olha, muito num bem. outro dia que eu, que eu passei por cá, eu tinha dito que eu, que eu fiz uma comparação com, com o hip-hop. Uh, ao desporto, e olha o exemplo disto. Exato, é, é a competição. É, é. é... é interessante falas disso, que o breakdance agora foi... Exato! Foi como desporto nos Jogos Olímpicos. Exatamente, exatamente. Será que o beatbox também vai a entrar nos Jogos Olímpicos? É, pá, imagina só. Uau, isso seria é uma, uma de de coisa... É de de de de de Big deal, bastante. big deal. A minha pergunta vai no segmento de toda esta experiência, todas estas experiências também, Tu eras daqueles miúdos que faziam sons estranhos e irritavam os professores <risos> na, na sala de aula. Eu já fiz esta pergunta a um, a um, a um baterista e ele disse-me que com as canetas eu fazia. Tu também fazias isso, e fazias aqueles ave... bruninhos. Antes, antes de fazer e a é que fez isso? <risos> antes de começar propriamente. <risos> antes de começar propriamente no beatbox em si, uh, eu sempre fez o Pat Donald, sempre fez aquele. Aquele riso é clássico tipo. do. Aquele riso do. como é que se chama? Do... Do picapau Do pica-pau. Yeah. Uh, fazia o burlinho do pássaro. Uh, fazia, fazia fez é esta falaste em pat desculpa, tu falaste em pica-pau, tu tens que fazer. Exatamente. Fazia fazia o... fazia eu. <risos> Agora com esta voz já não, não faz tanto sentido, mas quando era mais novo... Quando era mais agudo. Era... Exatamente, exatamente. Uh, mas sim, sempre fez sempre uh, algo do género. Uh, e em 2010, ao ver aquela. Até meio que a publicidade que toda a gente veio, uh, a operadora de telemóveis. Vodafone. Vodafone. É pá, pode-se dizer, porque eu, epá, eu ia falar disto. Eu estava hoje de manhã, eu faço sempre as minhas pesquisas de manhã, para ficar fresco, e eu lembro-me. Eu, eu também não sou beatboxer. Mas gostava de fazer barulhinhos com a boca, quando era, mais, quando era mais adolescente. e, Aliás, o pessoal aqui do estúdio faz sabe. Fazem um beat. Irmão. Não, é que, não, é não, não, não faço. Não, não, não. temos não, não, não, não. aqui so é. um campeão ao meu lado e não ah, só, nada. Eu só, só eu um me nada, Agora queremos ouvir. Agora queremos ouvir. Vá, vá, Eu boto a jet nisto. Ele sabe o que há, isso. tenho. não ana É pá. Estás a falar portanto de... da. Calma, calma, calma, <risos> calma. Estás a falar portanto da. Do, do ad, não é? Da, da Vodafone. Sim. O gajo fazia o Billy Jean, certo? Sim. E é daí que o. Eu... Vais Faz fazer? Oh my Vá god. Vá lá, pois! Vergonha, mano. Vá. Ele nervoso. <risos> ah pá, não consigo. Estou muito nervoso. É, é por aí. É. é por aí. É pá, é, não consigo é, é. fazer mais. Nossa, foi? foi? Isso incrível. É, é, palmas, palmas, palmas, palmas. Yeah, palmas é, André. É. Boa. É, é de, é. portanto, eu vi isso também e pá, começava a fazer barulhos. Mas em mim, <risos> claro, teve um impacto mais suave e em ti teve um impacto muito maior. Portanto, conta-me toda a eu experiência, senti. a primeira vez que viste isso, pa. Eu senti que não era só aquilo, não era só um rapaz num vídeo que fazia truques. Eu senti que não era só aquilo, eu senti que tinha mais, mais para além disso. Uh, e a partir daquele, daquele vídeo eu comecei a procurar na internet. Apesar de não existir muita informação uh, desse, desse sector, eu sempre procurei. Sons com a boca, música com a boca, barulhos com a boca. Até uh, que encontrei um fórum chamado humanbeatbox.com E nesse fórum, uh, isto vários vídeos, nomeadamente do canal que é beatbox Battle TV uh, e eles lá publicaram vídeos de entrevistas a, a beatboxers e é, é daí que eu, que eu consigo dizer que o Rip Swan é das minhas maiores inspirações porque ele aí é, diz que o sentido de comunidade é o, que, é, o que, é, o que, é o que eleva beatbox acima de qualquer outra coisa uh, e que nós não somos só um truque de cerco que é o que toda a gente, toda a gente pensava na altura que era só um truque, era só aquilo, era só 5 minutos uma, uma coisa e já agora E, claro. um, e ele, ele com 18 anos a dizer isso, para mim, fez-me sentir, deu me um clique. Eu não posso, eu não posso fazer so, só sons e ser só este, E tenho que ser mais do que este. Uh, e o beatbox não é só beatbox, eu posso usar beatbox como samples para uma música, posso usar como introduções claro. para um artista, posso usar como... Uh, como usei para a rádio da Summer Opening Radio, bem Sim, é, do verdade, Radio. é verdade, é um, verdade. Eu, eu, eu fiz, já fiz muita coisa, ainda sinto que existe, existe muita coisa para fazer. Uh, porque o beatbox não é, só, não é só aqueles birdlings que toda a gente pensa. Existe muito mais, muito mais para além disso. É uma arte. É, é uma arte, arte. É, é em tudo. Para terminarmos o nosso programa, drop Dropé, esta pergunta vai de encontro ao teu objeto. É mito ou verdade? Todos os rappers adoram poesia ou escrita? Uh, eu acho que é mito. Eu acho que é mito. Nem, todas as, nem todos os rappers leem poesia ou... ou... Um livro, Ou li em livros. livros. Uh, uh, eu não sei se é para fazer ligação agora ao meu livro, mas é o, o livro, o meu objeto, neste caso, que eu trouxe, foi um livro. Mostra-lhe para aquela quebra. Qual, qual? Aquela. Uh, Guerra dos Tronos. Por acaso o livro é em inglês, é uma forma também de... já não tem inglês, obviamente, é uma forma de continuar a aprender, de certa maneira, a língua inglesa. E, e depois também é uma série, é uma história é uma É uma, história é uma grande série, uau. Wow. Eu, é, eu, adoro, eu essa adoro série. Eu adoro, eu adoro. Um, eu acho que é fantástica mesmo. E nem é só o género. Um, mas... Eu não acho... Eu não, quer dizer... Eu acho que é uma mais-valia ler, obviamente, para qualquer artista e para qualquer pessoa. É uma mais-valia. As pessoas têm que ler. É um, pá, não quero estar a ser arrogante, mas nota-se perfeitamente quando uma pessoa lê ou não lê. Uh, mas, mas pronto. Uh, mas um artista... Eu, eu, eu digo que é mito porque eu, pá, suponho que nem, toda, tem, nem todos os artistas leem. Mas, mas deveriam. Deveriam ler. E, e especialmente os rappers. Porque os rappers passam muito pela escrita. E, e para tu escreveres é precisas é de ler. Claro. Tu uh, em particular, o eis muito. E, Light, e escreveste, Light, e escreveste também. Certo? Sim, escreveste. sim, sim, sim. Escrevo fogo. Eu escrevo muito antes de começar... Uh, comecei a escrever muito antes de começar a fazer rap. Uhum. Uh, uh, uh, por acaso... Uh, <risos> eu agora agora lembro-me de uma história que falaste em poesia também. Eu lembro-me de... Aí, no meu décimo, décimo primeiro ano, eu tive um de português e nós tínhamos de fazer a produção escrita. Que eu, texto, aquela parte final, claro. a composição... Lá, lá. E, pá, eu, eu, eu fiz, tipo, perguntei à minha professora, neste caso, uh, se podia fazer um poema, em vez de ser uma produção escrita, entre aspas, é em prosa. Por isso, shout-out a essa professora, uh, eu fiz um poema, uh, uh, e, e, e pronto. Yeah. Fui <risos> é, a partir, daí, fui que a partir eu... daí que, quer dizer, que eu comecei a... Nessa altura eu comecei a, a, a usar a escrita como uma, uma, uma forma de chamar, tipo, de... de, de de chegar mais além, de, de, de, de conhecer-me mais e, e por isso a escrita e a leitura está tá, tá sempre presente na minha, na, minha, na minha vida, na minha vida como artista e na minha criação como artista. Um, portanto, portanto yeah, eu acho que é bastante importante. Um, yeah, por isso Eu neste momento por acaso estou a ler dois livros ao mesmo tempo, uh, wow. tive entretanto a ler três livros ao mesmo tempo, só que um já acabei, uh, por acaso um deles era o 1984 do George Harwell. Wow. Yeah. Grande, grande livro. É grande livro, grande. É grande livre, livro e grande história. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, agora estou a ler um do Can Follett. É, uma, é um romance histórico. E, e pronto. Mais este. E tenho uns futuros Guerra dos Tons para ler ainda. E estou à espera que o, que o George R. R. Martin Lance os próximos. Epá, o homem está ve tá velhinho. O homem está velhinho. Qual foi a tua reação quando descobriste Fernando Pessoa? Uh, uh. <risos> por, tipo, é a tal cena, tipo, eu lembro-me do pessoal gozar, gozar, entre aspas, do Fernando Pessoa, dizer, ai, o gajo tem, tipo, o gajo não tecido, com os heterónimos e essas cenas todas, mas eu, pá, eu achava aquilo impressionante, eu até tive ideias de criar heterónimos, mas a seguir achei, tipo, não, não. só dropei e acabou. Uh, mas, mas, ah, mas, mas, por acaso, por falar em, em Fernando Pessoa, eu vou falar também de outro interesse meu, que é literalmente a... a, a, a a escrita no sentido de obras literárias. Eu tenho <risos> objetivos de escrever livros Uau. futuramente, portanto, portanto. Muito fixe. Aliás, comecei, vou só dizer aqui uma cena, mas pronto, comecei a escrever um, só que ainda não, ainda não ainda, vai, vai ser só daqui a alguns anos, portanto. Está muito no início, está muito, muito, no início está muito no início. Malta, muito obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui sentados nesta banheira. Dois Homens numa Banheira. Epá, fica sempre maldito. Ficas -se é O maldito. Dois Homens numa Banheira. Dois Homens numa Banheira. Eu Ou acho de, que era mais. Que Não, Mas desculpa. De. O okay, no, no, Vai ser O nome, o, do, o nome do livro? Não sei. <risos> Pá, parece uma sextape qualquer, meio estranho. Oh, Mas pronto. Uh, muito obrigado <risos> novamente. Adorei a conversa. Espero que vocês também tenham gostado desta, desta partilha que nós fizemos todos aqui. Uh, epá, e fiz beatbox para a internet. <risos> é muito inédito. estranho. É inédito mesmo. Muito obrigado e até à próxima relampada. O que é que gostam de fazer? Quais são os vossos hobbies que ninguém sabe? Eu sei que aqui o, o, o MixFX gosta de gaming faz uh, transmissões para a Twitch, não é? Streamings. Uhum. Uh, todos os dias, tu, uh, já se tivesse uma altura, desde, desde o dia 27 de janeiro que eu estou a fazer streaming todos os dias. Todos os dias, muito fixe. Todos os dias. Muito fixe. Uh, sei que tu também estás a escrever, mas que mais? Tem mais hobbies, ninguém ou Porra. pouca gente sabe.